Iniciando, então, mais uma uh, leitura comentada no grupo de estudos em filosofia da linguagem, Jefil, que tem o um apelido de Licor de Pequi, uh, página 116 da obra uh, Três Ensaios Teóricos Filosóficos, o vulgo uh, Calço de Mesa Manca. Uh, partimos, então, da página 116. Uma vez renascido como divergente, o homem transforma sua mente, que antes servia a consciência material, numa servidora da consciência espiritual, das nossas energias mais elevadas, da intuição, da vontade e da mente pura, a mente que não é influenciada pelos desejos, que é o altruísmo. Com isso, suas respostas não coincidem mais com aquelas que, no material, dão a falsa sensação de realização da natureza humana. E aí, né, eu lembrei aqui da, de uma fala do professor Oswaldo Luiz Ribeiro, que é extremamente materialista e ele não crê é, em nenhuma medida na religião e nem na filosofia, né? Então ele vai dizer que essa coisa de pensar espírito é uma balela, né? Que não existe nenhum Gasparzinho dentro de nós, e de fato não existe, né? Existem frações uh, da nossa Constituição que vai se é, sutilizando a um ponto de que uma fração do, da nossa Constituição corresponda a. Ao altruísmo, à intuição e à vontade. Isso é algo inseparável de nós. Não é exatamente o, o Gasparzinho, né? Nisso o professor Oswaldo Luiz tem razão, né? Não tem nenhum Gasparzinho habitando uh, o nosso interior. Nesse estágio, o ser começa então a desenvolver todos os atributos do espírito. No primeiro estágio da vida divergente, o agora ser humano busca sua realização por meio da mente pura, ou seja, por meio do altruísmo, que nada mais é que um comportamento que propicia ações voluntárias que beneficiam a outrem. O aprendizado conduz o ser a pensar mais, mais no outro e menos em si. Isso não significa, às vezes as pessoas pensam, mas não significa negligenciar a si. Pensar mais no outro e menos em si não significa que eu vá negligenciar as minhas questões. Muito pelo contrário. Para que isso aconteça em termos de altruísmo, tá? de, de ações altruístas, eu tenho que estar com as minhas questões resolvidas e pleno. Senão, isso não acontece. Né? Eu vou sempre... Pensar mais em mim e menos no outro, eu vou ter sempre o, o, o senso de competição. Por exemplo, no trânsito, o meu carro é mais novo do que o do Jaime, eu tenho que andar na frente dele. Eu percebo isso com o meu casinho 2004. As pessoas elas vão entrar a 100 metros de distância. Esses 100 metros, elas não suportam andar atrás do casinho. E não é que eu ande a 10 km por hora, a 20 km por hora. Onde é permitido andar a 60 por hora, eu ando a 60 por hora, por hora cravado. No limite permitido. Né? O negócio é que o casinho é 2004, vai fazer 20 anos de uso. Né? e o meu carro é novo, eu vou entrar a 100 metros, mas eu não vou andar, eu não vou entrar atrás do casinho, eu passo o casinho e aí, poucos metros à frente, eu entro. Você não poderia ter esperado eu seguir o meu caminho e ter diminuído um pouquinho a sua marcha de 70 para 60, ficar dentro do... do do limite de velocidade permitida, e entrar assim que eu passasse, que eu seguisse o meu caminho? Sim, mas eu tenho senso de competição. Eu tenho que mostrar para você que o meu carro é superior ao seu. Eu tenho que mostrar a você que no dia a dia eu sou melhor que você na roupa que visto, na língua que falo, na religião que professo, no esporte que pratico, no trabalho que executo. Enquanto isso acontece, não há altruísmo, a não ser pequenos vislumbres que acontecem, por exemplo, mediante situações de perigo. Né? Alguém bateu o carro, quebrou a perna. Você vai lá, você vê aquela situação, você é tomado por um ímpeto, você vai lá, abre a porta do carro forçando porque não quer abrir e retira a pessoa lá de dentro, estanca, sangramento, etc. E tal. É um pequeno vislumbre, isso não acontece no dia a dia, no cotidiano. Quando a pessoa de fato conhece a sua mente pura, conhece o altruísmo, que é uma fração constitutiva da nossa natureza, e se deixa dominar por isso, o altruísmo, as ações altruístas que beneficiam a outros e, por uh, uh, consequência a si mesmo, a, é diário, é cotidiano. É cotidiano. Uh, não é que eu seja bom, eu estou longe de ser um ser altruísta, mas eu estou aprendendo a ser quando eu volto para casa, quando eu entro aqui na, na, no bairro, a Áurea conhece, já veio aqui em casa, tem uma avenida dupla. Então, uma mão só entra no bairro, a outra só sai. E eu entrei, vinha um senhorzinho com um carro puxando um reboque uh, na contramão. Antigamente, o que, que eu fazia? Eu jogava a luz... Eu jogava a luz, jogava a luz, e não saía da mão que eu estava. Não saía de jeito nenhum. O que, que eu fiz dessa vez? Mas, mas... Tinha, dois, tinha dois carros é, estacionados à frente, à minha frente, eu encostei atrás do, dos carros e deixei o senhorzinho passar. Quando ele passou, ele falou, ô oh, moço, muito obrigado. Antes, o meu ímpeto era de não dar passagem e ainda soltar um palavrão. Né? Mas eu... Sim, sim, sim. Quem jogasse luz atrás do meu casinho, eu acelerava o meu casinho a 120, para mostrar para eles que eu tenho motores até que equivocando. Hoje em dia, eu não faço mais isso. Né? Eu estou, ao, aos poucos, estou aprendendo a ser um ser humano melhor. Então, o que, que eu fiz? Eu percebi que, que era um senhor na direção... E que ele teria que dar uma volta enorme para entrar na, na mão dele. Né? É claro, ele estava na contramão, ele estava é, é, infringindo a lei, talvez eu tenha errado nisso, né? porque eu, eu concordei com a infração dele, mas também, se eu fechasse a passagem dele, não ia resolver, porque ele não ia dar a ré, não ia voltar. Ele ia esperar eu passar e ia seguir o caminho dele na contramão. Então, o que, que eu fiz? Eu cedi a minha vez. Eu encostei o meu carro atrás dos outros que estavam. Ele passou, foi embora, e seguiu o caminho dele e ainda me agradeceu. Segui o meu caminho, né? Isso não me diminuiu em nada. Eu acho, eu penso, posso estar errado. Isso, essa ação, que é sim uma ação altruísta, me agregou em termos de consciência, né? Para eu não fazer isso, né? para eu não entrar na contramão só porque eu não, não quero dar uma volta para pegar a mão correta. Né? é a ação do outro errada me ensinando a não cometê-la. Né? Eu estou desperto para isso. Sou um ser humano bom? Não, eu quero ser um dia. Né? Então, é exatamente isso que fala aqui. Uh, o aprendizado, então, ele vai conduzir, nos conduzir a ações voluntárias, né? vai nos levar a pensar um pouco mais no outro e menos em mim. Né? Uh, sim, sim você está você precisando de um trabalho, eu tenho um trabalho, eu não vou pensar só no meu benefício com o seu trabalho, mas eu vou pensar também em que o meu trabalho pode te beneficiar. É sempre uma via de mão dupla que se constitui. Como o Bakhtin fala, não somos isolados. Né? A filosofia de Bakhtin é muito isso que está aqui. Né? É, é uma filosofia para o cotidiano, para o dia a dia você ter empatia. Ele fala muito disso, que depois vai virar exotopia. Ele fala muito em alteridade, ele fala muito em interação, o tempo todo. Isso nada mais é que reconhecer o outro, é caminhar em direção do outro. Quanto mais eu me internalizo, mais eu reconheço do outro em mim, que esse outro está em mim para lembrar a frase do pórtico de Delfos. Homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os homens, o universo e os deuses. Então, é isso que está posto aqui. À medida que você se conhece, você desenvolve essa, essa habilidade, esse aprendizado. Na divergência, o homem encontra a tríade que o eleva à condição de ser humano o primeiro estágio, como dissemos, é o do altruísmo, presente no corpo humanas, que é iniciado quando o ser já identificado com sua real essência, ou seja, com o espírito eterno, não é o Gasparzinho, tá, por favor. <risos> São as frações mais sutis que nos compõem, que nos caracterizam. A partir do autoconhecimento, do mergulho em si mesmo, caminha em direção ao outro, lembrando a célebre frase do pórtico de Delfos. Homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Quanto mais dentro de si o ser estiver, mais em direção ao outro este caminhará. Isso se deve ao fato de que o homem, na realização de sua verdadeira natureza, é um microcosmo que reflete o macrocosmo. Ou seja, é condizente com a lei na universal da correspondência. Tudo o que está em cima é como o que está embaixo, tudo o que está fora é como o que está dentro. noutras palavras, assim na terra como no céu. Assim sendo, conhecendo-se o ser encontra dentro de si, tudo o que está fora de si, reafirmando, portanto, sua natureza interligada e conectada ao cosmo. Ah, é, é muito comum a gente encontrar pessoas quando a gente fala assim, bom dia, o que ele tem de bom? A pessoa responder. Pensa, agora, ela está olhando para o dia e ela não está vendo nada de bom no dia, nem o fato de ela estar viva. Tá viva. Isso apenas é o reflexo do interior da pessoa. A pessoa olha o mundo e a vida... Como ela está no interior, a partir do interior dela própria. Uma pessoa que não consegue ver beleza na vida, no simples fato de acordar, é porque ela não tem beleza interior. A gente só percebe a beleza quando a gente tem beleza interior. E beleza se traduz por harmonia harmonia entre os diferentes. Imagina que se só existisse a nota dó no universo, a gente não perceberia nem mesmo a nota dó. A gente só a percebe porque tem a ré, tem a mi, e entre a ré e a mi tem o ré sustenido, o ou, o mi bemol. Né? Existem diferenças nelas. E a música ela só consegue ser bela se você conseguir harmonizar as diferenças existentes entre as notas. De repente, lá no meio da sua harmonização, você coloca uma desarmonização proposital. Mas isso também entra no todo do equilíbrio, da harmonia. Né? Então, para que exista a beleza perante os nossos olhos, é necessário que exista beleza interior. É preciso que nós estejamos harmônicos. Vamos olhar para o nosso, nosso organismo, né? nosso organismo material. Milhares de células, diferentes umas das outras, cumprindo o seu papel exatamente como elas foram programadas para fazer O todo disso é um corpo funcional. Então, todas as diferenças estão harmônicas. Neurônios na cabeça trabalhando. Neurônios do coração trabalhando. Neurônios do intestino trabalhando. Né? Ultimamente, a ciência descobriu que existem neurônios no intestino né? e no coração. Então, quando a gente fala assim... Ah, Respondeu com, com o fígado, né? A gente, a gente, de certa forma, tinha razão. Né? Não exatamente com o fígado, mas você, se você responde à vida e aos movimentos, você se movimenta na vida, uh, guiado pelas emoções, você está utilizando o quê? Neurônios do coração. Né? Se você... É, é, é, se, se, se movimenta colericamente, possivelmente há muito dos neurônios do intestino aí, né? Respondeu com o fígado, respondeu com as tripas. Né? Tem muito do seu intestino aí comandando você. Percebem que os gregos, eles concebiam um homem com três esferas, três universos, espírito, psique mente, esses três universos, esse, esse triplo logos, ele, ele, ele vai se refletir em todas as coisas que existem olhem para essa questão neurônios na cabeça neurônios no coração, neurônios no intestino, quem é que deve mandar quem é que deve dominar o, os neurônios do intestino? não, eles vão cumprir a função que eles têm ali, mas quem deve dominar são esses daqui, são superiores de forma análoga, o ânus faz a mesma função que a boca faz. Analogamente. Não semelhantemente, analogamente. Só que boca, estômago e ânus, eles estão em esferas diferentes, estão em níveis diferentes, estão em gradações diferentes, cada um cumprindo a sua função, a função que lhe cabe. Mas, enfim, entre esses três mundos existe um fio condutor que os une. A boca, deglutir alimentos. O estômago e os intestinos, processar esses alimentos. E o ânus, expelir os resíduos dos alimentos. E cada um faz. Exatamente aquilo que tem que fazer. E aí, o ser humano faz o que tem de fazer? O ser humano está sendo humano? Muita gente pensa que a gente vem para a vida, a nossa missão de vida, sei lá, é se tornar um médico, um advogado, um músico famoso, um ator famoso, um professor de sucesso renomado, respeitado. Não, nada disso. Né? Pega um músico, um violonista, toca violão, sofre, o cara lá tem, é, é famoso, é virtuoso, sofre um acidente, perde os dois braços. Ele vai deixar de ser humano por causa disso? Não, então, o objetivo da vida dele, a missão da vida dele, definitivamente não é ser um músico famoso. O que ele tem que fazer na vida é se tornar humano, de fato. Então, tem imagens na internet daquela auto-escultura. Né? O, o, o homem talhando tá a si mesmo. É isso que a gente tem que fazer. O tempo todo, aparar as nossas arestas. O tempo todo, nos esculpir. O tempo todo, nos livrar do excesso de matéria. Por quê? O objeto de arte é tudo aquilo que não é arte, que não é estético. O que, que o criador, e eu falo isso com propriedade, porque eu sou criador e estudo gênese da criação artística. O que, que o artista faz quando ele pega uma matéria para criar, sei lá, um bloco de mármore para fazer a escultura de uma mulher, nos padrões de beleza atuais? Ele retira do bloco de mármore tudo, o que não é a mulher nos padrões de beleza de hoje. O compositor musical, o que, que ele faz da massa sonora que ele visualiza nas notas musicais, nos tempos, nos silêncios, para se tornar uma, uma música? Ele visualiza um bloco e ele retira desse bloco tudo aquilo que não é a música que ele deseja. E nós retiramos tudo aquilo da nossa vida, da nossa constituição que não é desejável, que não é producente à natureza humana? Às vezes não. A, a gente testemunha, eu testemunho tristemente pessoas que se orgulha da, das debilidades. Ah, eu sou teimoso mesmo. Eu sou assim e tenho orgulho. Eu sou assim e não vou mudar. Eu não quero mudar. Eu vou continuar exatamente assim. É, esquece do, do, de que o objetivo da nossa vida é exatamente tirar dela aquilo que não é o que somos. Porque o excesso... Pensa aí num bloco de, de mármore e numa escultura de uma mulher, como eu falei, o excesso de, ma de material, aquilo que não é a mulher na escultura, faz com que, elas, com que o bloco de mármore seja apenas um bloco de mármore. Nunca vem a ser uma obra de arte. Isso se deve ao fato de que o homem, na realização de sua verdadeira natureza, é um microcosmo. Isso daqui eu já li, né? Uhum, já li. A partir do momento que o ser se encontra consigo mesmo, não há como voltar. A partir do momento que você vislumbra, você começa, você se esgota e começa a vislumbrar essas frações sutis que fazem parte de nós altruísmo, intuição, vontade né? e você percebe que essas forças conduzindo você, te conduz a uma paz interior, que eu chamo a paz dos deuses, que você não encontra em nenhum outro lugar, em nenhuma outra coisa, você não quer voltar mais. Você teve um vislumbre disso, experimentou isso, não tem como voltar atrás. É por isso que o poeta diz, o caminho se faz ao caminhar. Não existe o caminho. Ele se faz ao caminhar. E à medida que você caminha o caminho, a senda, se desfaz às suas costas. É porque você não deseja voltar. Não há desejo em voltar. Não há como voltar. O caminho não existe, se faz ao caminhar, disse o poeta. Da mesma forma que, ao caminhar, o caminho se desfaz às suas costas. De forma que, ainda que seja difícil a caminhada, o ser não admite não admitirá retroceder. Dessa forma, o ser desenvolverá a inteligência própria do corpo budi. Esse corpo é composto por uma energia sutil chamada intuição. Nele reside um saber involuntário ou inconsciente que leva o indivíduo àquilo que não se divide na concepção platônica a conclusões primordiais. Aquela coisa de um saber que você não refletiu, que você não deliberou, que você não teve um aprendizado, alguém te ensinando, mas você sabe, às vezes você nem consegue colocar em palavras, lhe falta palavras para colocar, mas ele está ali, e você teve um vislumbre disso. Então, é possível caminhar em direção a isso, para ter isso dominando... A sua expressão no mundo, sim, é possível. No corpo intuitivo está a inteligência, o intelegere, o escolher dentre. O ser consciente dessa energia desenvolve sua identidade, ou seja, desenvolve o atributo do Espírito Eterno que mais, mais faz a sua consciência vibrar e com ele se identifica, que mais faz a sua consciência vibrar, e com ele se identifica. Tá? Aí a gente pode lembrar dos egípcios, que representavam os seus deuses com cabeças de animais, e tinha um dentre eles que era representado com a cabeça do pássaro já extinto, o íbis. Né? Então, Beleza. era aquela, aquela cabeça com um bico extremamente longo e curvado, a ibis era capaz de escolher pequenos pequenas sementes e, e, e insetos para a sua alimentação, dentre muitos outros que não servia de alimentação a ela, né? Por isso, o bico longo e essa divindade que era o Totsi, né? ah, que representa a inteligência, o Intelégere ele era representado com a cabeça desse animal. O escolher dentro, você ter discernimento, é isso que significa. Esse corpo búdico, além desse saber primordial que você não delibera, não pensa, não reflete, não tem é, instrução formal para, você tem o discernimento. Você desenvolve aí, a partir dele, a capacidade de discernir. Entre tudo o que o mundo lhe oferecer, o que o universo lhe oferecer como possibilidade da sua identidade, você sabe escolher exatamente aquela que é a sua identidade. As pessoas podem dizer mil coisas sobre o Cláudio, que o Cláudio é. O Cláudio de hoje escolhe exatamente aquilo que que o Cláudio é o que eu penso, que sei, que estou caminhando em direção. Nesse sentido, por exemplo, em termos práticos, né, no seu ambiente de trabalho, no meu ambiente de trabalho, sei que alguns colegas falam é, maravilhas do meu trabalho de doutorado e maravilhas da minha pessoa. Né? É claro que eu estou é, é, é, usando de ironia aqui. Bom... <risos> Eles falam o que eles querem, o que eles pensam que é o Cláudio. O Cláudio não é o trabalho que fez, eu sou algo maior e mais inteligente que o, o, o trabalho de doutorado que fiz. Né? E sou muito mais que isso. Eu escolho não o que eles falam de mim, eu não me meço pelas réguas deles, porque eu tenho a minha identidade. Eu olho para o horizonte e eu vejo quem eu sou e eu caminho em direção a isso, ou seja, entre tudo aquilo que diz que o Cláudio é, o Cláudio hoje mais consciente, mais desperto, escolhe exatamente aquilo que ele sabe que é. E aí pouco valor tem o que é dito. Então, tudo o que é oferecido ao ser em termos de identificações, né? O ser escolhe exatamente a identidade. Obrigado, Aurea, pelo elogio. De posse de sua real identidade, nenhuma circunstância da vida, ou seja, nenhuma potência convergente poderá desviá-lo do caminho que o levará ao enlace com sua real essência. Noutras palavras, nada o fará desistir de realizar sua natureza humana. A verdadeira inteligência está nessa identidade, está no escolher entre tudo aquilo que as convergências dizem que o ser é o que realmente ele é. Né? Então, a, a, as pessoas vão falar é, mal dele e ele vai ficar tranquilo, porque ele sabe quem é. Eu lembro a, a, aqui a fala de um filósofo, não me lembro qual é, uh, exatamente, que é, chegaram para ele e disseram assim, olha, fulano está falando mal de você. E ele virou para a pessoa e disse, é, o que, ele, o que é que ele falou? De mim, ah, ele falou isso, isso, isso de você. Então, volte ao fulano e diga para ele que se ele me conhecesse como eu me conheço, diria isso e diria um pouco mais. Ou seja, o cara é tão seguro, ele se conhece tanto, ele conhece tanto as suas qualidades e as suas debilidades. E ele é tão seguro da sua identidade que ele é capaz de dizer para a pessoa se o fulano me conhecesse realmente, ele saberia que em termos de debilidade eu sou capaz de um pouco mais do que isso que ele fala. Só que como eu me conheço, como eu me detenho na autorreflexão, eu desperto a minha consciência para dominar essas debilidades. Então, isso traz uma calma muito grande para a gente, se a gente for tentar aplicar isso na vida. Certas coisas deixam de fazer sentido, como, por exemplo, é, é ficar triste, ficar enraivecido com alguém que fala mal de você. Se ele conhecesse exatamente como eu sou, as minhas debilidades, se ele me conhecesse como eu me conheço a hora que há porta do meu quarto se fecha às minhas costas, porque é ali que o ser se desvela, mostra quem realmente é, não tem preocupação com as máscaras. Ele diria isso e diria um pouco mais. Eu não devo me irritar com isso, porque todas as debilidades do mundo possíveis existem dentro de mim, e eu reconheço isso, só que eu estou desperto. Eu não coloco essas debilidades mais em prática. E se colocar, eu vou no momento de despertar da consciência, falar para, Cláudio, volta, porque esse não é o caminho. Você já sabe que para cada debilidade há uma virtude. Então você não vai alimentar a debilidade. Você quer ser Bom e justo. Você quer ter esse nome interno. Você olha para o horizonte e vê isso. O seu coração vibra com bondade e com justiça. Então, alimente isso. Não perca isso do seu horizonte. Né? Aí a figura do, do mito do Odisseu. No momento, ele perde os seus homens, passando por provas. Ele perde os seus homens, perde a sua frota. Ele, inclusive, cai no mar e sucumbe às águas. Aparece uma, acho que uma ninfa, não me lembro agora qual é a figura mitológica, o resgata e mostra para ele que ele precisava renascer e dota ele de um poder. Então, ele emerge das águas totalmente nu, até as roupas ele perdeu. É exatamente isso, a gente precisa se despir das nossas concepções. A gente, para aprender, primeiro precisa ter a concepção de que não sabe. Porque se sabe, não tem espaço para saber. Um, um, um sábio foi procurado por alguém que queria ser seu discípulo. E aí, conversando, o cara começou, por que eu fiz isso, porque eu aquilo, porque eu aquilo, por isso eu quero ser seu discípulo, eu isso, eu aquilo. E aí o mestre começou a despejar chá numa xícara. Encheu a xícara, transbordou a xícara, caiu nele. Ele levantou, que é isso, mestre? O senhor não está vendo que eu estou aqui, que está me queimando? Ele falou, é a lição da xícara de chá para você. Você está cheio como a xícara, não cabe mais nada. Esvazie-se para aprender. Então, quando a gente acha que sabe, não há espaço para aprender. E a vida é constante aprendizado. O Odisseu, ele se despe até da identidade dele, até de quem ele era. E aí, quando ele emerge das águas, ele olha para o horizonte e ele vê a Ítaca que ele tanto buscava, que ele tanto amava. Esse olhar para o horizonte e ver Ítaca é olhar para frente e ver a nossa identidade. Completando o ciclo espiritual do ser, está o atma, Corpo sutil, que é concebido como eu verdadeiro. Dele emana uma energia muito sutil, cujo forças atravessa, cujas forças atravessam todos os movimentos da vida de forma inata. O ser consciente de sua real essência e do seu ideal humano é impulsionado para realizar aquilo que lhe é próprio, ou seja, desenvolver virtudes, valores e sabedoria. Em outras palavras, expandir sua consciência por meio da harmonização dos seus corpos manifestados e sutis e assim conquistar a real condição humana sem a qual não se pode considerar o homem como sendo um ser humano. Até a página 118, primeiro parágrafo. Então, veja bem, a vontade, a, a gente confunde muito com o desejo. Né? A gente fala o seguinte, ah, eu estou com vontade, eu não vou utilizar a figura do pudim para exemplificar. Né? Vou utilizar a, a figura da goiabada. Hum, sim, salivei. <risos> a figura da goiabada. Hum, que vontade de comer uma goiabada. Não, não é uma vontade, é um desejo. A gente confunde a vontade com o desejo. A vontade é uma porção nossa, constituinte nossa, muito sutil, uma energia muito sutil e que está elevada. Normalmente, nós somos movidos por desejos e instintos. Os instintos, por quê? Ah, é uma consciência animal, os animais a têm, mas em nós elas estão... Uh, plenamente desenvolvidas ou quase plenamente desenvolvidas e desejos nós conscientes seres conscientes temos tá nós seres conscientes temos tá os sim pode falar ah, mas agora aí deu um bagunçada na mente né? levando para um outro lado não sei se eu posso falar isso aqui mas vamos lá uh, cara, eu acho que vai eu posso. lá Vontade e desejo. Se a gente for para, parar para analisar uma questão de desejos uh, sexuais, isso seria uma vontade ou isso seria um desejo? Bom, é, é desejo. Desejo. Ah, tá. É desejo. Tá? Você deseja fazer sexo. Você deseja fazer sexo. O corpo exige, você tem uma necessidade. É biológico. A vontade é algo muito maior que isso. Por exemplo, é, vou citar aqui uh, o meu caso. Uh, eu sempre quis ser músico, sabe? Então, isso não era um desejo. O, o desejo é de comer goiabada, de comer geleia, de mocotoque, eu amo, de paixão. Né? De comer uh, uma, uma boa pasta, né? eu amo isso. Né? Eu, fui, eu fui criado comendo, certo? Então... Esse, isso que, que, que nos impulsiona para satisfazer necessidades do corpo manifestado, seja ele o, o corpo físico, seja ele o corpo energético. Por exemplo, o, o desejo sexual ele tem algo de, na maioria das vezes, biológico, ou seja, o corpo material, e energia. Corpo. Uh, energético. Tanto que depois do ápice do, do ato sexual, né, tanto no homem como, a, como na mulher, há um certo relaxamento. Né? Isso é energia. Al, algumas pessoas mobilizam, principalmente as mulheres, mobilizam em cima do, do, do desejo sexual as emoções. Né? Mas, na maioria das vezes, né, a gente tem mais a questão do corpo energético e do corpo físico sendo mobilizadas. Então, toda vez que eu tenho é, desejos que mobilizam esses corpos, seja o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional, o corpo mental, eu tenho desejo. A vontade, ela está, ela está para além disso. Ela está para além disso. Você... É, é, é ter se tornar músico. Você acha isso lindo, você tem uma predisposição a, de alguma forma a isso. E aí, o meu caso, por exemplo, eu morava na, no sítio, não tinha condições de comprar instrumento nem de pagar uh, professor, mas tinham uns vizinhos que moravam uns quatro quilômetros distantes de mim, que tocavam, e eu os conheci na escola, conversei com eles, eles disseram que me ensinavam, inclusive com o instrumento deles. E aí eu passei a caminhar, eu com 11 anos de idade, passei a caminhar de a pé, 4 quilômetros, subindo uma serra, para poder ir à casa deles para aprender. E eu aprendi. Então, isso não é desejo. Isso é vontade. A vontade, ela te mobiliza a superar obstáculos, superar barreiras. É algo muito maior que o desejo. O desejo, ele vai te saciar a, a, a, a, a necessidade do sexo. A necessidade de, de, de manter o seu corpo alimentado uh, mediante os seus gostos. Né? o gosto de comer a goiabada e não o pudim, porque não me agrada a textura do pudim e, e a, a questão do, dos ovos. Você entende? Pegar a questão da, da minha formação é, acadêmica. Eu estudei de, da primeira à quarta série numa escolinha que tinha perto de casa. Terminou, não tinha mais possibilidade de eu estudar, morava na roça. Saiu no ano seguinte um projeto uh, que tinha aula para a segun o segundo nível do ensino fundamental, uh, uma vez por semana, numa escola oito quilômetros perto da minha casa. A minha vontade de estudar era tão grande, não era um desejo, porque o desejo ele é transitório, ele, ele dá e passa, ele dá e passa, a vontade persiste. O que diferencia o desejo da vontade é exatamente a finalidade, a vontade serve principalmente a força executora para a, a, a implementação da natureza, da condição natureza, uh, da natureza humana plena, para a, o discernimento e para a intuição e para a, o altruísmo. Ela serve a isso. A vontade serve a isso. É, tendo o domínio disso, todo o resto nosso é impactado. O desejo, ele só transita nos corpos manifestados. Mente, emocional, energético e físico. Enquanto o desejo só transita nesses quatro corpos, a vontade, ela transita nos sete, nas nossas sete frações. Tá? Então, o, eu ia uma vez por semana nessa escola, caminhava oito quilômetros a pé para chegar na escola e voltava pela vontade, impulsionado pela vontade de estudar e de ser alguém estudado, de ter uma formação, algo que fosse diferente um pouco dos meus pais. Minha mãe tem a segunda série do ensino fundamental, meu pai a quinta série. Eu sou doutor. Então, o fato de eu ser doutor hoje tem a ver com essa vontade. Essa vontade persiste até os dias de hoje. Tá? Essa vontade me conduziu a abandonar um, um emprego de gerente no escritório de contabilidade e vir para Cuiabá para estudar no curso de música. Né? Então, o, o que diferencia é, vontade e desejo é exatamente isso, a potência que cada um deles tem e o serviço que cada um deles presta a nós e a nossa constituição humana. Fala, Áurea, você queria falar. eu sempre achei que tinha essa diferença, mas eu pensava o contrário, eu pensava que o desejo era algo mais forte. Talvez por conta de que quando a gente está grávida, tem aquela história de, de desejo, né? Então, a uhum. fala assim, ah, eu tive vontade de comer alguma coisa. Aí tem essa vontade, mas quando é só uma vontade, eu, eu na, minha, na minha percepção, aquilo passava e pronto. Mas quando era o tal desejo, ah, mas não passava, enquanto você não comia aquilo. Então, eu sempre associei que desejo era algo mais forte, mais profundo. E agora você está falando que é o inverso. É, exatamente, é o inverso. É o inverso. Percebem que quando a gente fala de espírito nessa concepção filosófica, ao contrário do que os materialistas pensam, a gente não está falando de um, um serzinho sobrenatural, transparente, sem forma, né, disforme. A gente, não é nada disso. É algo que nos constitui, que está em nós. É uma energia que está em nós. A vontade é uma, uma fração disso. Né? e ela não, não, não é, por ser uma energia, não é destruída. Né? Ela vai, a, após a desintegração da nossa matéria, e, e essas energias saírem da matéria, né, o que causará a desintegração da, dela, ela será integrada ao cosmos, será integrada à natureza. Fala, Jaime. Não, estou só observando mesmo essas coisas. É que eu tinha a mente muito poluída mesmo. Não, mas a, a questão do, do, do, em relação não só ao sexo, a questão em relação aos nossos gostos, gostos por comida, gostos por música, né? uh, por leituras, por exemplo, tudo é, é, é impulsionada por desejo. A partir do momento que a gente começa a ter é, vislumbres do, do altruísmo, vislumbres da, da, da intuição, vislumbres da vontade, do que é realmente vontade, dessa força que nos impulsiona e nos faz realizar, aí a gente começa a ter uma noção do que realmente são essas energias. E aí a gente começa a permitir que elas nos dominem. Para mim, hoje, não é mais concebível. Eu fico com uma dor gigante quando eu, uh, por alguma eventualidade, uh, o pedestre está colocando o pé na faixa de pedestre e eu passo. Sabe? Dá uma dor muito grande, para mim já está inconcebível. As minhas respostas em relação ao outro, nesse, nesse, nesse sentido, já estão naturais. Eu já me culpo. Eu tenho que parar. É minha obrigação parar. Sabe? O, o sinal está tá amarelo, desculpa o termo, toda se quem vem atrás, eu vou frear e vou parar. Não existe para mim mais dar tempo. Não existe mais. Certo? Porque o meu outro precisa passar. E ele precisa passar em segurança. Então eu não vou arriscar. Fala, Áurea, você queria falar. Não só essa questão de vontade e desejo aí, agora eu fiquei na dúvida se agora eu estou com vontade ou desejo de comer a sair. Pode ter certeza que é desejo. é desejo. Então, no caso, é desejo, né? Ah, Pode ter desejo. certeza que é desejo. Então, eu porque... falava errado, porque sempre eu uhum. falava assim, ah, mas estou com uma vontade e começa aí. Uhum. Por exemplo, como que eu, qual critério eu utilizo para diferenciar vontade e desejo? Pensa, isso daqui vai é, me uh, atribuir alguma virtude? Vai me desenvolver alguma virtude? Vai me desenvolver algum valor? Comer açaí vai te desenvolver alguma virtude, algum valor? Você vai se tornar mais é, bondosa, mais generosa, mais fraterna, mais justa, mais equilibrada tom tomando um açaí? Comendo um pudim? Oh, vamos pegar o pudim, né? Ai, é o ovo, não, não dá. Ah, então esse é parâmetro, né? Fazer essa... Uhum. Agora, eu estou sentindo desejo, uh, desejo não, eu estou sentindo um impulso, né? De é, recolher as coisas que caíram da mão de alguém. Isso vai me adicionar em virtude de valor? estou fazendo isso sem nenhuma pretensão de receber um obrigado, um sorriso do outro. Isso vai me agregar em valor? Vai, né? Eu vou ceder a minha vez na fila. Não é porque a, a legislação manda. Eu vou ceder porque eu tive o impulso de ceder. A minha consciência disse, cede. E você vai ceder a vez. Na maioria das vezes, a gente cede a vez numa fila, num assento, porque está reservado e a pessoa está nas condições daquilo que está reservado, de ocupar. Está nas condições de ocupar. E aí você cede. Mas você só faz isso porque tem uma lei. E porque alguém pode te apontar. Porque se dependesse, você não faria. Isso não conta. Isso não vai levantar por obrigação porque você é obrigado, porque é imposto. Não vai te agregar valor. Então, não é vontade, é desejo. Agora, eu vou levantar, não por obrigação de fazer, por imposição de uma lei, mas eu vou levantar, inclusive, quem está... Para quem eu vou levantar não está nem em condição para sentar ali. Não é um assento reservado, inclusive. Ou a fila não é uma fila especial. E quem, para quem eu vou ceder a minha vez não é uma pessoa em condição especial. Vou ceder pelo dever ser. É diferente. Isso te soma. Eu vou abrir a porta para a passar, não porque ela é mulher, mas porque eu estou diante de um ser, um ser humano que eu, ao qual eu estou conectado. Isso é dever ser, não é obrigação. Isso te soma. Isso é vontade. Alguma coisa a mais? Algum comentário? Ah, não. Não. Por último, é, desenvolver esse, esse tipo de pensamento, desenvolver esse tipo de atitude, não é nada fácil, não é nada fácil. Mas eu digo a vocês, se a gente se disciplinar, a gente desenvolve. E com a disciplina, as respostas começam a ser é, naturais. Você começa a fazer... Uh, sem, sem, sem ter um impulso para isso. Passa a ser natural. Você começa a se movimentar na vida uh, a partir desses valores, desses princípios. Né? E é isso que nos torna, de fato, humanos. E isso faz muita falta hoje em dia. Muita falta mesmo. É tão desagradável no trabalho você receber indiretas dos colegas porque eles não têm a capacidade de fazer, de desempenhar o trabalho que você desempenha, e aí eles desqualificam o seu trabalho para que o deles apareçam. O que, que falta aí? Generosidade, fraternidade. Se o meu trabalho para aparecer tiver que desqualificar o trabalho da Áurea ou do Jaime, algo de errado tem com o meu trabalho. Porque o, o caminho, a senda que eu caminho, com os meus sapatos, a Áurea não consegue trilhar, porque a senda é individual. Da mesma forma, eu não, não trilho a senda da Áurea. Nós podemos pegar a, a, o mesmo conteúdo para ministrar uma aula. Eu, Áurea e Jaime. Serão a, a, aulas iguais? Bakhtin fala que não. Bakhtin diz que o ato é singular que o ser singular na existência não tem enunciados coincidentes. Eu, eu, eu, eu estou estudando Bakhtin, eu estou lendo tudo isso, eu estou estudando isso, estou levando isso para a minha vida prática? Não, porque eu olho para o trabalho da Áurea da e eu começo a desqualificar o trabalho, o trabalho da Áurea. Gente, o enunciado, a aula trabalho da Áurea, só ela pode desempenhar, só ela pode executar, só ela sabe como é esse trabalho e em que condições ele é concretizado. Então, estudar Bakhtin está muito além do que eu tenho visto nos estudos bakhtinianos até agora. Da boca para fora se realiza muito, mas internamente nada, nada, nada. Se caminhar em direção um ao outro, fala, Áurea. Essa, esse exemplo que você falou de pegar o mesmo conteúdo, nós três e, e as aulas não serão a mesma? e ainda eu posso eu posso dizer essa experiência no ano passado que eu eu me à tarde de manhã e à tarde com mesmo para a mesma etapa né o primeiro ano e a gente na escola faz o planejamento coletivo né que é uma base para todo mundo então é claro de professor a professor cada aula vai ser uma e uhum. ainda eu digo que a mesma a aula que eu dava de manhã para a turma não era a mesma tarde eu não sei se é bom ou ruim mas quando eu ia eu executava alguma estratégia de manhã que eu percebia que não era legal, à tarde eu já não usava mesmo, eu já queria outra coisa, eu não sei se era legal ou não, porque aquela turma é diferente, eu poderia, de repente, aquilo poderia dar certo, mas eu já não conseguia usar à tarde, porque eu achava que também não ia dar certo. Ela acaba sendo objetiva, né? Objetiva. Uhum. É objetiva. Nessa perspectiva, Áurea, é, Bakhtin, ele foi muito, muito feliz ao dizer que ah, nem mesmo o próprio sujeito ele é coincidente em seus momentos. O seu momento, professora, na primeira aula foi um. O seu ato foi um. O ato é singular. Não se repete. Você ministrou o mesmo conteúdo para uma, um, uma mesma série a turma é diferente, o momento enunciativo é diferente, o momento do ato é diferente, o ato é outro. E o sujeito, professor, é outro. Já vivenciou aquela experiência, já sabe que não deu certo. Você vai insistir no erro? Você vai aplicar de novo a mesma experiência? Só se você for, desculpa o termo, muito burro. Você vai querer... Então, mas o aí, mesmo tá, resultado. Eu ficava não, você me perguntando para outra. Mas por pensar que era outra turma, eu ficava me perguntando se não teria dado certo. Mas eu não conseguia fazer a mesma coisa. Ah, é isso que eu é aí a gente vai ter que recorrer aquele aquele jargão popular, né? O pé de ser não dá nada. Ou você arregaça as mangas e aplica arriscando o mesmo resultado, ou você pode aplicar até a mesma experiência, a mesma atividade, mas em uma abordagem diferente, que eu acho que é o mais acertado. Não deu certo uma primeira vez, não insista no erro. Pegue a mesma atividade, o mesmo conteúdo, aborde o diferente. Porque os momentos são irrepetíveis. E uh, os atos, e, e, eles são reiterativos e pedagógicos. Ele serve para nos ensinar. Se esse ato, nesse exato momento, me trouxe um, um resultado negativo, ele pode ser reiterativo. Né? O, o enunciado vai ser outro, o ato vai ser outro, vai ser singular, o resultado pode ser negativo. Então, o que, que isso indica? A abordagem sua precisa ser diferente. Então, eu tenho um olho, furei um, eu vou arriscar a furar o outro? Não. Né? Então, qual é a estratégia que eu devo utilizar? Qual é a abordagem que eu devo utilizar agora para que, esse, considerando a irrepetibilidade dos atos, dos enunciados e do sujeito, o que eu devo fazer para que o resultado não seja também negativo? É uma questão a se refletir. E isso a gente pode levar para a vida. Né? Entrei no emprego novo, ok, maravilhas. 15 dias depois eu já começo. Hum, nossa, essa colega da mesa do lado aqui, nossa, ela é fofoqueira. Ai não, não gosto daquilo ali. Né? 15 dias, 30 dias, 45 dias, 90 dias, 100 dias você é demitido. Aí você vai, batalha outro emprego. 15 dias você começa a perceber as incompatibilidades. 30 dias você já está de mal do, da menina da mesa ao lado. 90 dias você é demitido. Bom, eu fui demitido anteriormente. O momento é outro, o ato é outro, o sujeito é outro, os interactantes são outros e o resultado é o mesmo. Os ciclos são reiterativos e pedagógicos. Reiterativos não no sentido de repetir as mesmas coisas, o mesmo ato, o mesmo enunciado, o mesmo sujeito, não. Reiterativo no sentido de reiterar o resultado. O resultado é ser negativo, você perdeu o emprego. Por que será que você tá perdendo o emprego. Talvez não seja a menina da mesa ao lado. Talvez não seja o patrão que não é bom. Talvez é você o problema. Que faz com que reiteradamente você perca o emprego, seja demitido. Né? Então, sim, a filosofia, ela tem que ser algo prático, não você ficar sentado pensando né, fenomenologicamente, hermeneuticamente sobre aplicar na sua vida os princípios para você bem viver, para você aprender, para você crescer. Né? Alguma coisa a mais? Ok, pessoal, então, para vocês, né, meus orientandos, até amanhã na nossa reunião de orientação. Gratidão por esse momento, sempre oportunidade de aprender. Até é mais, colega.